O tempo e o espaço finalmente se desenrolaram, contando a história de uma alma mais conhecida como Flip. Já se fazem milhões de anos desde que sua alma surgiu em um mundo chamado Pandora, tendo um único filho chamado Garnok, que é o corpo por trás dos estranhos tentáculos em seu mundo. Todos estavam em paz, vivendo suas vidas, até que um dia, uma fenda se abriu no meio do imenso mundo de Pandora, o que separou dois pedaços dele, e um deles formou um novo mundo que hoje é chamado de Terra. E estava tudo bem, mesmo depois de um novo mundo surgir. O único problema era que, por lá, surgiram seres que chamamos de humanos. Mas os humanos, no lugar de lidarem bem uns com os outros, fizeram o mal pela Terra. O que era refletido em Pandora fazendo o corpo de Flip. Ou seja, Geulazi sentia a dor que algumas pessoas sentiam. E ela, por não ter acostumado com aquilo, acabou falecendo juntamente com seu filho. Garnock, no entanto... Sim que voltava para seu corpo mesmo depois de morto. Com isso, se revoltou com a morte de Geolazi e até hoje tenta destruir a Terra. Sem nem saber que Jolase já tinha reencarnado no corpo de um ser que os humanos interpretavam como um esquilo azul. Então, decidi proteger o um mundo que tanto prezava tentando amenizar a situação na Terra. Assim, fugindo de Pandora. Seu propósito de vida mudou no corpo de Skill Azul, porque se Garnock destruísse a Terra, Pandora ia cair em trevas também. O único problema é que Pandora, a partir do momento que Garnock que queria extinguir a Terra, era considerada o um mal, fazendo o planeta Terra rejeitar a alma do Flip, o que o matou com o tempo naquele planeta que se resumia em dor e sofrimento. E lá nasce mais um corpo em que Flip se hospedou, em um estábulo, sendo um belo cavalo. Na fazenda de uma estábulo se encontrava, vivia um garotinho de 6 anos que tinha uma alma que era chamada de Concorde, mas o nome do garoto era Faye. Assim que ele viu o potrinho que era Geoase, imediatamente se apaixonou por ele. Fei, no lugar de passar o dia colhendo maçãs e fazendo as tarefas da fazenda, vivia ao lado de seu cavalo favorito, Geulazi o que fez suas duas almas se conectarem para sempre sem que eles soubessem. Mas no entanto, no aniversário de 13 anos de Fei, ele estava decidido que ia comemorar em uma competição com seu cavalo, sem saber que ele estava passando muito mal por algo envolvendo seu sangue pandórico. E antes mesmo da competição começar, quando Fei estava equipando seu cavalo, o animal começou a agir de uma maneira estranha se... e se jogou no chão fortemente. Fei entrou em desespero e começou a gritar seu nome, quando o cavalo fechou seus olhos e deixou de respirar. Aquilo abalou muito, Fei e fez ele ter adoecido por ter perdido seu cavalo. Em um piscar de olhos, nasceu uma cachorrinha, que vivia com duas pessoas. Um homem chamado Luke e... aqui que é o Concorde? É o Fei Sim, como suas almas tinham se conectado, em todas as encarnações de Jolase ela nasceria juntamente com o seu garotinho predileto. Faye tinha sua alma conectada à alma de Jolase sem saber. Por isso, nomeou a cachorrinha de Geolase sem nem saber que esse era o nome do seu antigo cavalo. Eles, então, viveram muito tempo juntos, até que Geolase engravidou. Mas Garnel, que sabia disso e achou que Geolase era uma traidora, mudando o destino da sua vida e da do Concorde, que no caso é o Fei, fazendo o mesmo sacrificá-la enquanto ela dormia. Foi algo dor, mas aí que está o problema. Ele só desprendeu Geolase do seu corpo com aquilo, porque pelo seu sangue pandólico, a injeção não conseguiu matá-lo. O destino, então, os uniu novamente, tornando o geloso que é hoje, minha mãe. Mas por que ela é minha mãe, sendo que eu sou a Chuaze? Irei me apresentar. Meu nome é Garnock e seu destino está completamente em minhas mãos. O pobre Flip, juntamente com Concord, irão derreter na minha sombra.